mais rápido mas tudo bem com você? Hoje, gente, é sábado. Agora é... Alexa, qual é o horário? Alexa? São 8h57. Tenha um bom sábado. <risos> Obrigada. 8h57. Então, hoje tá sendo um dia, assim, de, de arrumação das coisas, porque eu vou receber visita. E, ao mesmo tempo, cuidando de algumas coisas em mim. Eu tirei um tempo, assim, com o Senhor de reflexão, de meditação, e é muito importante isso. E por que eu tô falando isso para você? Porque, às vezes, quando a gente não tá em um dia bom, e todos nós temos aquele dia que não estamos bem, e aí eu quero te dizer que para esses dias tem um refúgio, onde a sua alma, onde o seu espírito, onde a sua... É o seu corpo, né? mente, alma, espírito e corpo. Todo o seu ser, todo o seu ser mesmo, precisa estar. que é refugiada no Senhor. Exposta no Senhor e refugiada no Senhor. O refúgio é onde você se esconde, onde você se ampara, onde você se guarda. E a exposição nesse refúgio é onde você se desarma e fala, a Deus, eu estou entregue, eu estou confiando. E hoje está sendo esse dia para mim. Então eu estou tirando um tempo para o Senhor. Agora pela manhã eu só vou tomar um banho. Tirar algumas coisas assim, né? deixar algumas coisas arrumadas. Eu não vou fazer muita coisa de casa. E agora eu vou lavar o meu cabelo, vou higienizar, vou tomar um banho tranquilo. Acabei de fazer a caminhada com meu esposo, com o meu cachorro. E é isso. Eu espero que vocês me acompanhem no vlog de hoje. Já peço que você deixe a sua curtida, assista o último vlog aqui também. Comenta o que você achou, comenta nesse vlog e breve eu vou estar trazendo também um compartilhar desse momento, né, desse devocional para vocês, tá bom? Vamos nessa! A alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu tava, como eu falei para vocês mais cedo no vlog, né, eu tava bem é, internamente sendo ministrada pelo Senhor. E se você tá aqui na primeira vez, eu quero te dizer que eu acredito em Deus. Eu acredito no que essa palavra diz. Então, nesses vídeos aqui desse canal, você sempre vai ter uma mensagem da Bíblia. Tenha certeza disso, porque é isso que me sustenta e me alimenta. Em dias bons e dias ruins. Né? Nem sempre nós temos um dia, um dia bom. Mas a gente tem que entender que isso não é algo ruim. Isso é algo que nos faz depender muito mais de Deus. Diante daquela situação que faz com que aquele dia... Não estejam bom. E hoje o Senhor ministrou ao meu coração uma palavra e eu vou compartilhar aqui contigo. Muito breve nesse vlog e depois quando terminar aqui. É o tempo que eu vou fazer comida, para visita, tudo isso. E olha o que essa palavra diz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de, os de reto de coração todos se gloriam. Só que tem outra tradução que diz o seguinte, eu vou pegar aqui, e nessa tradução diz assim, A alegria daqueles que obedecem ao Senhor, Deus, vem dele, e no Senhor que eles encontram segurança, todos lhe darão glória. A sua alegria e a sua segurança vem do Senhor. Em tempos de aflição, de tristeza, de angústia, sabe, de você sentir insegura, você pode recorrer a Deus. E Ele vai te dar o sopro necessário, o sopro da segurança, do ânimo e da alegria para você continuar o seu dia. Para você se alegrar no seu dia, para você se sentir segura, protegida, amada. E eu estava muito assim me sentindo um pouco, ah Jesus, eu estou tão triste com aquela situação, com aquela situação, olha para mim Senhor. E eu expus ali para Deus toda essa minha fragilidade. E nesse lugar o Senhor trouxe essa palavra. Então, quando você estiver em alguma situação que você não está bem, expunha para o Senhor. Ele vai trazer uma palavra para o seu coração. Certo? Então, gente, dá um beijo? Eu ia falar tchau, gente, até o um próximo vídeo. Não, não, não. Vamos cozinhar, vamos cozinhar, gente tem que fazer comida agora. Vamos nessa. Bem, eu tomei agora aqui essa vitamina, né? E eu estava aqui pensando o que eu vou fazer para esse almoço. Então, eu vou fazer um feijão tropeiro, um arroz e um frango. né? um frango ali passado, frito e tal. E eu vou fazer isso. Eu ia fazer o estrogonofe, que eu achava mais rápido, mas... Poxa, essa semana a gente comeu muito estrogonofe. E vou fazer também um repolho refogado. Tá certo? Vamos começar, então. Eu vou picar aqui todo o material, tudo que eu vou precisar. Vou colocar o feijão logo na panela de pressão e aí a gente começa aqui a preparar esse almoço. É exatamente quatro e 20. Eu vou parar esse tempo pra pintar as unhas Eu fiz pela manhã, vocês viram ali, né? Que eu tirei as cutículas Eu gosto muito de tirar as cutículas Quando eu vou fazer alguma coisa que eu esteja mexendo com água Porque aí as cutículas ficam mole E fica mais fácil pra tirar Então agora eu vou estar pintando ela depois que eu pintar passar o tempo tudo certo de secagem acho que eu ainda vou fazer uma corrida hoje porque eu preciso me exercitar tá chegando a maratona e de corrida né que eu vou fazer eu não contei para vocês né mas eu vou participar de uma maratona e eu não me preparei tanto porque nesse período agora Simba fez uma cirurgia e eu tive que acompanhar aí então, vou agora pintar né vou esperar secar enquanto seca vou ler um livro e depois mais tarde mais 5 cinco horas, 5:30 cinco eu vou correr. E <risos> encerramos com essa conquista. Não esperávamos fazer, mas conseguimos. E agora terminamos aqui fizemos um lanchinho e encerramos o nosso podcast.